É, eu acho que o, quando a gente pensa em resolver um problema, o que, é que te incomoda no mundo? O que, é que te incomoda nas pessoas? O que, é que te incomoda numa organização? Né? E o que mais me incomodava quando eu busquei isso era a falta da capacidade de se auto das pessoas, das organizações e de como tudo. Eu acho que para mim essa é a chave e o principal problema assim que eu vejo. A gente criar uma capacidade através de uma disciplina de ter muita atenção, muita presença, de conseguir se auto-observar a partir do momento que isso seja cirúrgico. E aí sim, pode ser automático, né, desde que você vá criando essa mente meditativa, e seja leve, porque seja uma coisa que você incorpora em você. Fala, galera! Bem-vindos a mais uma edição aqui do Life Hacker Talks. São conversas inspiradoras com pessoas que vêm se reinventando aí em busca de mais sentido e liberdade. O convidado de hoje é o Samir Abud, um grande mestre aí, e tem uma sabedoria de experiência vivida, de histórias de viajando pelo mundo, ajudando pessoas, se reinventando diversas vezes, largou um grande cargo da CLT para começar uma jornada aí de autoconhecimento e de muito questionamento e chegou aí a uma clareza muito linda que a gente trouxe nessa conversa falando sobre autoconhecimento, sobre como fugir de uma série de pilotos automáticos, de prisões aí que a gente cria na nossa mente, no nosso trabalho, na nossa forma de pensar nossa forma de agir, então fica com a gente porque o bate-papo foi animal. Se você é novo por aqui, se inscreva no canal, ative as notificações aí, assina o podcast para que você não perca nenhuma edição do futuro. Então, sem mais delongas, bora pro top. Muito bom, meu amigo. Obrigado aí pela sua presença, obrigado Pô. por compartilhar um pouquinho da sua história, da sua sabedoria, da sua comunidade aqui. Obrigado pelo convite, estamos juntos aí, conte comigo sempre que quiser.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 Eu acho que cada vez mais, é o que eu tenho que fazer comigo, sempre, né? Observar as minhas ações, observar se eu tô falando alguma coisa que eu não dou conta, né? Se eu tô falando alguma coisa que eu não me comprometo a fazer, que só fica no discurso. É, se eu tô agindo de, de forma coerente com o que eu estou pensando e sentindo. Então, no fundo, eu acho que assim, todo mundo, ninguém tá fazendo nada por mal. Eu acho que tá todo mundo sem capacidade de auto-observar as suas ações e o que é que elas levam. Que consequências que elas trazem, né? porque não existe isso porque Ian, ou Sami ou Murilo, ou seja lá quem for, Cadu, é importante e tem muita relevância na internet, ou seja lá quem for. Só de você estar vivo e ter uma história para contar, você já tem impacto em alguém. Uhum. né? E é, e é muito importante a gente ter esse tipo de responsabilidade individual. Para que a gente não só deposite... Porque muita gente fala assim, ah, a gente espera, sei lá, sempre tem um, o Henrique Breda, outro dia estava falando do Alasca, que o um cara perguntou para ele assim, ah, Henrique, muito importante você ajudar as crianças carentes. Você ajuda alguém? Ele fala, cara, eu ajudo, você ajuda? Ele falou assim, não, mas eu não tenho filho. Ele falou, mas eu não tô falando de filho. Eu tô falando, Se você ajuda alguma criança? Pode ser qualquer uma. Ele falou, não, não ajudo não, mas acho que você deveria ajudar porque você é rico. Ele falou, tudo bem, eu não passo aqui, mas eu ajudo uma com uma instituição com 500 e outra com 750 já há oito anos. Então, a gente é muito, tem muitos, é muito kantiano na hora dos, dos direitos, né? A gente fala de metocracia, de boa vontade e tal, mas na hora dos deveres a gente é bem, calma lá. Então, essa é a nossa capacidade de entender que nós somos muito ponto de, de, ponto de mudança, né? a gente não é ponto parado, né? a gente está sempre em movimento assim, para tentar resolver. Né? Eu acho que nenhum poder público é tão eficiente, nem que vai ser tão eficiente e eficaz que vai resolver nada sozinho. Sem a participação da sociedade civil, não tem como, porque são muitas questões. A gente está numa grande empresa, se assim, tem uma empresa aí que a gente não pode ser demitido, né, a gente não pode largar a CLT, é a empresa Homo Sapiens, né, essa daí tá todo mundo ligado nela, e todo mundo parte aí de, a gente não saber quem é o CEO, a gente não tá, também pouco importa, mas assim, tem micro salas, micro áreas nessa empresa que precisam de atenção e auto observação, então hoje é o problema que eu tô tentando resolver aí, tentando mostrar as pessoas um pouco, através do sentir, principalmente, né, a galera aí dos bastidores que participou de uma vivência agora, então eu gosto de vivenciar conhecimento que a gente aprende na teoria, para que a gente vá aos poucos criando afetos a partir dele e aí se engravando no corpo, sabe? Incorporando aquilo ali, ao ponto de que isso faça parte do nosso dia a dia. Basicamente é isso. Perfeito. Cara, é muito muito legal que você falou sobre auto-observação, porque se a gente para para pensar no famoso piloto automático, né? uhum. Na, nas prisões que a gente acaba sendo... criando ao nosso redor. Uhum. São prisões mentais, são prisões profissionais, são prisões em relacionamentos, a auto-observação é o princípio de todo, toda mudança, né? Tudo. Porque é onde você consegue diagnosticar coisas que não estão fluindo como deveriam fluir. É a partir uhum. da auto-observação que você questiona né, padrões ou formas de pensar, formas Sim. de agir, que são muitas vezes impostas pelo contexto que você está inserido. Né? Então uhum. eu brinco que tem, tem seis grandes peixes que fodem com a nossa vida, né? nesse sentido, em termos de <risos> crenças, né? Que são os nossos pais, os nossos professores os nossos patrões, os nossos políticos, os padres e os publicitários, que nossa. são grandes cagadores de regra que vão moldando a nossa forma de pensar e vão criando uhum. esse grande sistema que, se você não tiver auto-observação, se você não uhum. tiver consciência para questionar o que está todo mundo te dizendo, esse é o padrão, uhum. esse é o certo, uhum. isso uhum. é sucesso, você acaba entrando no piloto automático e fica difícil realmente é difícil. Você, você se libertar. Né? Uhum. Mas a auto-observação é o primeiro passo. Eu queria entender, né, nesse sentido, como que uma pessoa, de forma bem simples, tangível, vamos dizer, uma pessoa que, que agora tá vendo, caramba, eu tô no piloto automático mesmo, nem percebi, né? Quais são uhum. os primeiros passos, de maneira mais tangível, concreta, uhum. para a galera sair daqui dessa live falando, pô, posso começar Sim. a praticar um pouco mais de autoobservação? O que que ela pode fazer, uhum. né? Como que ela pode começar? Sim, é, eu, todos os trabalhos que eu já participei, assim, sempre, eles têm o um objetivo final da presença, né? Quanto mais presente você está, mais atenção você consegue ter, mais você auto-observe, mais você se questiona. Então, por exemplo, uma das uma das maneiras que eu comecei isso foi através do yoga. Eu acabei me fazendo uma formação, né, virando professor lá na índia e tal, mas eu percebia que aquela prática ali, ela não aceita desaforo. Se você olhar para o lado e se comparar com alguém, você cai, literalmente, você toma uma queda no chão em relação às posturas. Então, no, é Spinoza, que é um cara que eu vou citar aqui várias vezes, porque eu, eu para mim é um o mestre mesmo, o príncipe dos filósofos, ele dizia que nós somos um corpo no mundo. Todo mundo é um corpo no mundo. Então é através do corpo que a gente é afetado e é afetado o tempo inteiro. Por pessoas, pelo meio, né? Hoje aqui em Florianópolis está um frio absurdo, estou aqui com três camisas. Então, através do corpo eu consigo pensar assim, nossa, está frio hoje. Aí eu já penso, nossa, eu sou friorento, não aguento muito frio, né? Nossa, então eu tenho que fazer alguma coisa pra... Então você vai através de um afeto do corpo, que seu corpo é afetado, trazendo um pensamento. Ou seja, é. meu corpo está no mundo, à disposição eu começo a ter uma maior capacidade de agir, porque eu tô, estou tô pensando amplo em relação a ele. Então, quando eu estou ali, no yoga, por exemplo, né, eu estou com o meu corpo ali o tempo inteiro observando como os meus pensamentos saindo da presença, eu acabo me distraindo. Que foi o grande susto que eu tomei quando eu estava na minha CLT. E eu falei, eu quero ir embora desse emprego, eu, mas eu não posso. E aí eu falei, mas mas por que eu não posso? Não tem ninguém no RH com a arma ali na frente, um fuzil, parado, falando, você não pode, volte. E muitas vezes isso dói. Isso dói você pensar que não tem ninguém te impedindo. De ah. né? você falar assim, caramba. E aí eu falei, pô, mas por que, que eu tô com esse medo? E aí eu acho que uma coisa muito prática pra gente colocar aqui pra galera é justamente se perguntar assim: se eu tô nessa prisão, né? Mais uma vez, eu, eu sei de Spinoza que a grande curiosidade dele era por que, que as pessoas insistem em perseverar naquela escravidão e acabam chamando isso até de liberdade. Acabam vendo que aquilo é. Não tem vida fora daquilo ali. Ele nem quer olhar para aquilo ali. Porque você já está tão habituado que acaba se tornando confortável. Inclusive o desconforto. Você acaba se tornando confortável, né? Que é a única coisa que você sabe. Então quando você está ali na, naquele, naquela pergunta, né? Como eu me perguntei, como é que eu vim parar aqui, cara? Eu sou engenheiro civil, tô ali no meio de... A última obra que eu tinha tinha 7 mil homens, 31 prédios. Aí no Rio, né? Você não está no Rio, você está aqui. Lá na Vila Olímpica, eu falei, cara, como é que eu vim parar aqui? E aí... Eu comecei a me perguntar assim. Eu acho que as pessoas podem se perguntar um pouco: para que? Para que eu estou fazendo isso? Aí você fala assim: tá, eu tô aqui para aprender, para ganhar dinheiro, mas por que, que eu vim para cá para fazer isso? Ah, eu vim para cá porque é, engenharia civil é a profissão dos meus pais e toda a minha família. Tá bom, mas para que você vai continuar aqui dentro? Ah, porque eu quero reconhecimento. Para que você quer reconhecimento? Ah, porque meu pai ia ficar orgulhoso de mim. E para que você quer que seu pai fique orgulhoso de mim? E aí, no final você vai falar: porque eu quero ser amado. E ninguém quer chegar no final e falar, pô, eu tô aqui então só por causa de suprir uma carência? Porque isso é muito forte, né? Você, você sabe que no final, aquela última pergunta que você vai adentrando nas portas, ela talvez não seja tão bonitinha de, de, de perguntar, muito menos de ouvir a resposta. Mas ela é a verdade. Saber o motivo onde você foi parar, numa coisa que você não gosta, que você tá há muito tempo e ainda tá chamando aquilo ali de liberdade, e ainda tá achando que o único lugar que existe vida é ali dentro, é muito séria. Você precisa saber responder essa pergunta. Né? Por mais que ela doa, porque é importante que as pessoas entendam que não saber disso está doendo também agora. Se não tivesse doendo, não tinha ninguém assistindo essa live, por exemplo. Você né? está assistindo, porque está doendo. E aí ver a origem dessa dor é muito importante. Então, o que eu diria para as pessoas é assim, comecem pelo seu próprio corpo. Quando você cuida do seu corpo, né? você foi um atleta de vôlei, você sabe do que eu estou falando. O meu corpo ele nunca foi abandonado, porque é através do corpo que eu sinto, é através do corpo que eu vou conseguindo estar presente ali, porque é o único lugar que eu posso estar. né? E me perguntando, cirurgicamente, a cada ação, começar a exercitar isso na minha mente. Por que, que eu estou fazendo isso? Porque, por que, que eu vou comer isso agora? Né? Se eu já comi agora aqui. Por que, que eu vou repetir esse prato se eu já estou satisfeito? E aí você começa a ampliar isso. Porque quando você for parar nisso de do emprego, que é uma coisa hoje muito importante, né? nós temos a grande a grande era do emprego ainda, né? esse fetiche do trabalho que dignifica o um homem, né? aquela coisa toda que é uma grande bobagem, historicamente, inclusive, essa palavra, o trabalho dignifica o homem, se tem uma coisa que não dignifica o homem, é o trabalho. Né? é uma outra coisa que vê essa palavra aí, então, é, você começa a, a não conseguir mais deixar de se perguntar o porquê você tá falando, por que eu estou me envolvendo com essa pessoa, por que eu tô num casamento que eu não gosto, por que eu vou querer fazer filho, eu quero mesmo fazer filho ou é minha mãe que quer ser a avó, sabe, porque quando você começar a perguntar algumas coisas, talvez você não faça tá, coisas grandiosas e até graves e de grande responsabilidade com tanta naturalidade, como muitas pessoas fazem entram em planos, aceitam, meu chefe quando eu largo o emprego, ele falou assim, ele me chamou, né, um grande diretor lá, um cara tinha 63 anos, eu falei, cara, agora ele vai fazer tudo pra eu ficar. E aí ele me surpreendeu, porque ele me chamou e falou assim, Samir, o fato de você pedir demissão aqui na empresa, você que é um cara super bem avaliado, tem perspectiva de ir pra outro lugar melhor até, é, receber alguns convites e tá negando, me assustou, mas ao mesmo tempo me fez me lembrar que toda vez que eu saía do emprego, eu só pensava em arranjar outro. Eu nem me perguntava se eu realmente queria aquilo, mas para mim não estar ganhando salário era como eu tava andando na rua sem estar de roupa. Hum. Como assim você não está ganhando salário? Como... Ele, assim, ele começou a ter uma reflexão lindíssima e eu ficava atônito assim, eu falava poxa, então estou fazendo certo, estou pelo menos me questionando se eu quero isso aqui. Mas ele falava as pessoas já me ofereciam um emprego e eu ia aceitando e eu me vendendo aquilo como uma única opção como uma roda que não podia girar que não era só financeira, era para eu continuar existindo eu tinha que ter um cargo, eu tinha que ter um crachá e eu realmente me vi que eu deixei de fazer muita coisa que eu quis e se eu me perguntasse lá atrás, eu não talvez não ficasse tanto tempo pulando de galho em galho então é muito bom ver as pessoas mais velhas nesse sentido. assim Porque se todo mundo pudesse ser verdadeiro de falar assim, o cara que se esforça gasta a vida toda pra ganhar dinheiro, se ele vê que aquele negócio não deu felicidade que ele imaginava, infelizmente, ele deveria, eu acho que ele tem que ter essa satisfação de olhar pra baixo e falar assim, ó oh, galera, não é isso tudo não. Sabe? Não é, mas ele aí. Fala isso, é. Mas quando ele fala isso, ele vai falar assim, pô, mas aí eu tô jogando o meu caminho inteiro, dizendo que eu fiz merda, né? Eu fiquei 30 anos tentando ficar rico, fiquei, mas assim, eu não tô conseguindo resolver um desconforto aqui de agora a ausência do meu filho tá me cobrando. Porque o menino aqui tá sem referência, eu não consigo mais me conectar com ele, porque eu nunca fui ao presente. O meu casamento aqui, agora eu tenho que olhar para ele, já não eu só lembro como é, está casado 70% do meu dinheiro no trabalho, agora eu tô em casa e eu não... Né? Agora eu já não tenho mais o sonho de viajar, que eu imaginei lá atrás, quando eu tivesse o dinheiro eu ia fazer um bocado de coisa, mas não tenho a vontade, tenho dinheiro, mas não tenho a vontade. Então, esse plano nunca me soou muito bem, sabe? E a gente tem mania de pensar que daqui a 30 anos, ou 20 anos, ou 10 anos, a gente vai ter a mesma vontade, a mesma cabeça de agora, e os mesmos sonhos também. E as motivações que a gente toma, os motivos que a gente toma as ações na vida, elas mudam. Né? Se não muda, é bom te se preocupar, porque deveria mudar. Né? Porque a gente cresce, a gente... A própria experiência... Eu tomo uma decisão agora, mas eu tenho que tomar decisão agora já sabendo que a própria experiência, que vai ser consequência dessa decisão, vai me fazer questionar a própria decisão. Porque a experiência questiona você. Você fala, ó, oh, eu, eu tomei essa decisão para seguir isso, mas não está se mostrando muito bem aquilo que eu imaginava. Porque o que você imaginava na decisão, você continua lembrando. E é bom isso, porque você vai construindo à medida que você vai sendo. Entende? Eu acho isso maravilhoso. Então, eu sou o Sexta total. Metamorfose ambulante, dia após o outro. Hoje eu fui é para a vida fazer yoga. Amanhã eu não sei se eu quero. <risos> e está tudo certo. E por isso a auto-observação é tão fundamental, porque assim Exato. você vai estar sempre conectado com a sua verdade, com a realidade, e não Sim. com as identidades que você pode ir criando ao longo do tempo. E às vezes, quando você se apega muito a uma identidade, que nem o exemplo que você deu do cara que criou a vida toda dele em torno de uma identidade, como o trabalha o, o líder da empresa, rico, com poder, e chegar lá no final e abrir mão da identidade, uhum. é um baque muito forte, né que Sim. nosso ego e a forma como a gente foi criado, educado, Acaba que não nos permite, porque a gente está nesse piloto automático, de, uhum. de acabar criando uma identidade a partir do nosso trabalho, que é um grande erro, né? E acaba uhum. que acontece muito com a galera na CLT, que uhum. quando alguém pergunta para quem é você ou me conta é, da de sua de... vida, a pessoa dá uma descrição do job description dela, né? Eu uhum. sou o diretor de marketing da L'Oreal, eu faço isso. Não, eu perguntei uhum. quem você é, eu perguntei, uhum. eu me conta de você né e não do seu trabalho. O Murilo fala isso, né? Quem é você sem dizer o que você faz. Exato, exatamente É um grande exercício, pô escreve aí agora Quem é você sem dizer o que você faz né? É igual, eu falei hoje com os caras O maior gesto de pobreza É você já chegar no lugar querendo mostrar que você é rico <risos> né? Então se você já chega Dizendo o que você faz Muito provavelmente você não sabe quem você é Porque você precisa botar uma profissão na frente Pra te definir, pra te acabar dizendo várias características Então né, O quão a gente sabe, tem gente que pode estar numa puta empresa De anos Mas não sabe se gosta de doce ou de salgado eu já vi isso. Acontece. Porque a gente deseja muito a liberdade. Mas a gente morre de medo de viver ela também. Eu já tive um dia, quando eu pedi demissão, eu falei, queria ser livre e tal. E aí me deram toma aqui então, todo o tempo do mundo pra você. Eu fiquei 40 dias com o sonho em seguida. Já digo a galera, vai acontecer. Eu, eu, eu saí do emprego, galera. eu não tinha plano de saúde, porque o plano de saúde era da empresa. Eu não tinha, ninguém me dizendo que eu tinha que chegar, que eu tinha que almoçar, que eu tinha que sair. Então o tempo tá todo comigo eu não tinha o que dizer na rua o que eu fazia. Porque as pessoas às vezes não perguntam na rua quem você é. Você faz o quê? Aí você vai falar que não faz nada? <risos> você vai falar que pensa, come, mija, tá? não vai, né? Então, é, a sociedade está muito no fazer. A gente acabou virando esse bicho meio fazedor. Né? Inclusive quando você fala que está insatisfeito, né? Porra, velho, eu trabalho, não sei, estou me questionando aí. A pessoa já fala, e você vai fazer o quê? Então, com isso. Ela já quer uma ação no negócio. Eu falo, calma, eu estou pensando. E, e no meu pensar eu já estou fazendo. que quando eu chegar lá para fazer... O mais importante, eu acho, Ian, do que mudar é entender por que mudar também. Eu tô fazendo isso por quê? É só tá entrar na moda porque tá todo mundo falando que tem que mudar, que tem que ir pro trabalho no caminho diferente, aquela coisa, né? Ah, pega um caminho diferente no trabalho. Vista uma roupa ao contrário, seja lá o que for. Calma. Escolhe o dedo esquerda. Por... É, o de esquerda. Então, pô, vamos também, vamos aprofundar um pouco isso, né? Assim, vamos questionar por que, que eu quero realmente mudar. Né? Porque eu vou conseguir sustentar, mais importante que mudar, você conseguir sustentar a mudança porque... Senão depois você vai cair numa frustração maior do que a que você estava. Exato. Eu, eu acho isso muito interessante também. E eu acho que eu concordo total com você que uma das perguntas mais simples e poderosas da vida é o porquê. E não Sim. só uma vez, né? Mas você continuar em umas camadas mais profundas, porque o porquê superficial é muito simples, todo mundo dá, e ele sai de uma maneira até automática também. Você não precisa uhum. refletir muito bem, você né? o que você vai Mas você vai, pelo menos, na terceira camada, Aí sim você começa a trazer elementos mais essenciais. E, uhum. e você, nessa busca, nessa autoobservação mais profunda, como você falou no início, você vai encontrar sombras, você vai encontrar fraquezas, claro. porque senão não, não vai ser um mergulho verdadeiro. né Que nem é. Jung diz, né? ele prefere ser completo do que ser bom. Porque é quando você uhum. realmente abraça as sombras, quando você começa a dialogar uhum. com aqueles campos onde você não tem mais tanto orgulho, ou que você, ao longo da sua vida, acabou... Botando debaixo ali do tapete, né, uhum. a poeira é ali que o crescimento acontece, né. Uhum. Então nesse sentido, é, o autoconhecimento envolve mergulho, autoobservação de forma completa, mas também também existe ainda mais hoje em dia que autoconhecimento se tornou informação acessível, barata, ficou muito, é, teve uma banalização do termo, né, assim como vários uhum. outros termos. Quais são as armadilhas que você acredita que é muito importante uhum. uma galera que está Nesse uhum. processo consciente de auto-observação, de autoconhecimento, uhum. de questionamento, quais são as armadilhas uhum. que a galera uhum. tem que ficar atenta para evitar? Legal. Eu acho que a nossa mente ela é muito astuta para a gente não reconhecer a verdade. Hum. E ela já mora em você há muito tempo, então ela sabe como te enganar. Por exemplo, os fatores externos. Né? A gente hoje, para fazer uma mudança, né, a gente está falando aqui de trabalho, vamos supor. A gente quer uma certeza muito grande para tomar uma ação. Então a gente quer, a mente ela prefere, ela, ela não quer simplesmente sair de um lugar e ir para o outro sentar, por exemplo, ganhando igual e ter um chefe melhor. Isso não existe. Muitas vezes isso não existe. Talvez você consiga, né? Mas não existe para mim você tomar, fazer, ah, vou fazer uma mudança, então eu vou botar um tapete vermelho lá e vou começar a andar por cima dele. Mas também não é uma crença de que a mudança ela é dolorida, demorada e difícil. Porque isso aqui já foi sendo dito tão fortemente que acabou virando uma verdade. A minha mudança eu não considero que foi isso, por exemplo. Eu curti muito a minha mudança, mas a minha mudança teve os fatos reais da vida. Que são as dificuldades, que são os desafios, que são as frustrações, mas que são as alegrias, que são as comemorações. Tudo que já teve até aqui sem a mudança. Teve a mesma coisa. Então é importante a gente não cair na armadilha achando que é ilusão. Mas também achando que, por exemplo, tem uma armadilha muito pesada que é Ah, todo mundo tem seu tempo, Ian. Eu vou fazer no meu tempo. Mas até que ponto isso é preguiça? Até que ponto isso é medo e que você arranjou uma ótima desculpa coletiva para dizer esse negócio de todo mundo tem seu tempo. Todo mundo tem seu tempo, mas não temos todo o tempo do mundo. Né? É. Isso é muito importante a gente lembrar também. Até que ponto eu tô colocando isso na frente e falar, ah, não era para ser, meu. Como assim não era para ser? Minha pessoa outro dia perguntou, ah, Samy, eu fiz um concurso público e que perdi por pouquíssimos décimos de ponto. Será que não era para ser? Eu falei, será que você estudou o suficiente? Né? Uma coisa é você dizer que fez três vezes o concurso, estudou pra caramba e perdeu por uma vaga isso aqui, a gente pode até questionar. Né? Mas até que ponto também o seu esforço para a gente trabalhar na imanência, que é o aqui e agora, para depois ir para a transcendência no que não era para ser, do seu, essa coisa lúdica. Então eu gosto muito dos pés descalços e no chão, <risos> sabe? Exato. Eu, eu adoro isso também, para gente ser verdadeiro com a gente, cara, sabe? Até que ponto eu estou botando desculpa aqui, que eu estou doido para não fazer falando que não era para ser. E o, uma outra também é, é achar que os fatores externos não estão favoráveis a você tomar uma, uma decisão. Eu fiz a minha transição de carreira no meio de um impeachment, por exemplo. O presidente da minha empresa foi preso. O país estava no caos, todo mundo querendo garantir o seu emprego. Ah, não tem muita vaga por aí, cuidado. Minha família inteira me levou para isso. Mas aquilo não fazia muito sentido para mim não estar ali e tentar uma outra coisa. E lógico, eu me preparei para aquilo. Então, achar que isso também, é uma, uma transição, uma coisa de carreira, as coisas vão acontecer naturalmente. Cuidado. Porque a gente precisa se preparar. Para a gente fazer essa live aqui, eu e a gente tem que se preparar, marcar um horário, combinar, né, 8 e 8 e tal, ter um tema, ver o que a gente vai falar, responsabilidade. Então. Tudo isso, gente, faz parte da vida real para que a gente faça uma coisa. É muito possível qualquer uma pessoa fazer, desde que a gente entenda o que está envolvido, porque a gente tenta muito controlar várias coisas que são incontroláveis. E as que são controláveis mesmo, a gente não, a gente negligencia. É, por exemplo, eu quero controlar que eu vou sair do meu emprego, o que, é que vai dar? Porra, não dá, bicho. Aí você fica ansioso, quero saber, pesquisando e tal. Mas aprender uma nova habilidade é uma coisa que você controla. Aprender a gastar menos é uma coisa que você controla, tá sempre no seu controle o que você vai gastar, o que você vai aprender, né? São coisas que você pode colocar toda a sua energia. Mas você quer saber a sua energia no sentido de, ah, você tá cheio de ideia de transição de carreira, pesquisou um bocado de coisa, mas você não juntou dinheiro para nem ficar dois meses sem trabalhar, pô. É. Não juntou dinheiro para investir no novo negócio, entendeu? Então assim, o, o iniciar, ele requer, é igual o cara que fala assim, ah, Samir, eu vou montar um restaurante. Fala, por que você quer montar um restaurante? Ah, porque eu sei cozinhar bem para caralho. Eu falei, ah, eu não imaginei que você queria montar um restaurante porque você sabe fazer uma outra coisa. E no mínimo que você precisa saber é que você vai sair da sua casa para aprender a cozinhar e oferecer uma boa comida o outro. Eu quero saber se você entende gestão de pessoas, de é, compra de suprimentos, se você entende imposto, se você entende de estratégia de marketing, de atendimento ao cliente. Eu quero saber cozinhar, meu amigo, eu também só eu posso abrir um restaurante e você sabe fazer um ovo. Eu chamo um cara que sabe. Mas esse cara vai precisar ter insumos, esse cara vai precisar ter uma equipe motivada. Você entende? Então, o quanto também essas armadilhas da a gente negligenciar e romantizar uma transição. Eu não acho que é impossível para ninguém, mas eu acredito muito em você concentrar energia para não dissipar ela para o lúdico entender que se você colocar ela no que você tem controle, no que é real, se você se reconciliar com essa vida real, você vai começar a ver que não tem nada demais em largar uma, uma coisa CLT, que é, a gente acha que é seguro. A primeira ilusão que você vai achar é que que essa segurança do dividendo é mentirosa. É igual a, por exemplo, o pagamento de INSS. Isso para mim é uma grande pirâmide financeira. É igual esse negócio aí no D, essas porra aí que tem, é, esse mercado das testemunha do marketing multinível. Cara, a aposentadoria que você está pagando está que você está seguro. Se lembre que você está pagando algo para pessoas que já se aposentaram receberem e você ainda está trabalhando. E você está pagando hoje apostando que alguém vai trabalhar daqui a, daqui a 10 anos para pagar o seu quando você parar. <risos> Sem saber, um dinheiro que não rende para ninguém. Né? Um dinheiro que você não sabe que o cara vai mexer, porque hoje mexeram na aposentadoria aqui há 3 anos. Mas daqui a 6 vão ter que mexer de novo. Porque não mexeram como deveria e ninguém quer tocar nessa ferida, e a população vai ficando mais velha, então, são tantas nuances que está todo mundo contando com ovo no negócio da galinha. E, achando, e chamando isso de segurança. Então assim, até que ponto, e aí você perguntou de armadilha, eu acho que isso é uma grande armadilha. Você achar que você está pagando seu INSS, você pode gastar todo o dinheiro, porque você está pagando uma aposentadoria. Né? Nem o funcionário público hoje está tá se pelando de medo, está todo mundo de vez em quando, Oi, o gato subiu no telhado, viu? Uhum. o negócio vai ser bem assim, não, já não vai ter aumento aqui, congelou e tal. Então, tem uma série de armadilhas, aí eu falei de algumas, mas é importante dar uma visitada, né? Para entender que talvez esses falsos privilégios que você tá olhando, né? É, talvez eles não tenham tantas vantagens assim. Sem dúvida. E essa questão da segurança, para mim, é, é a maior ilusão de todas. Porque se parar para é. pensar racionalmente em relação ao CLT, você depositar a sua felicidade e o seu futuro nas mãos de outra pessoa. Já uhum. é a coisa mais insegura, o modelo mais inseguro possível, porque você não tem tanto controle, assim, em relação ao que vai acontecer. Então, o meu primo, uma vez, que é um mentor meu, ele me disse uma coisa quando eu estava nessa fase de pedir de demissão na L'Oréal, de uma grande empresa e tal. Ele me falou, Ian, tudo que você tem hoje aí, cara, esquece a segurança que você acha que tem, porque é só mudar um vice-presidente, é só mudar a área é. de RH, é uma crise... Qualquer fator externo que não está sob seu controle que uhum. pode afetar diretamente acabou. Não tem essa. Da noite tem... para o dia. Da noite para o dia. Agora, a única coisa que vai te trazer real segurança é a sua capacidade de gerar valor. Porque quando você investe em você, quando você se desenvolve, como... quando você gera valor independente de onde você esteja. Numa grande empresa, numa startup, empreendendo com o seu projeto, fritando hambúrguer no McDonald's, você vai uhum. garantir o seu. E aí, uhum. isso na minha cabeça de CLT, na época digerir um pouco, né? Mas aí depois eu parei para pensar e falei, cara, é isso, é, é muito realidade. E a partir desse momento que eu comecei a, a entender que a minha geração de valor era a minha única fonte real de segurança, eu uhum. tive muito mais liberdade para arriscar, para ficar confortável com contextos é, uhum. onde eu não tinha um, um, uma influência tão direta, né? Por exemplo, o Covid, o que você pode fazer? Você vai controlar o vírus? Você vai controlar uhum. nações? Você não pode fazer nada disso, mas como que você interpreta, você analisa as oportunidades, ou você simplesmente tira um período de reclusão mesmo para baixar a bola, isso tudo está dentro do seu controle, você estudar, você afiar o seu machado, você é, pegar esse tempo e não ficar apenas paralisado, com medo, vibrando numa energia negativa, se absorvendo de notícias e TV e Bolsonaro, isso tudo... Isso não vai mudar nada. Você não tem tanta influência. Mas como você interpreta isso tudo de maneira mais histórica e focando no que você tem controle, como você falou, para mim é a única forma de realmente você minimizar essa insegurança, essas incertezas que, que acabam né, se criando ao seu redor. Perfeito. perfeito. Eu, quando eu fiz a minha transição, eu inclusive liguei pro tio meu e expliquei o que eu queria para ele. Né? E, pô, meu tio, eu, eu acho que se eu sair daqui, eu sei me comunicar bem, se eu aprender como funcionam as coisas, se eu ampliar um pouco meu repertório, eu quero muito ajudar compartilhando o que eu sei, o que eu aprendi, eu, eu tenho... Eu tinha muita facilidade em traduzir algum, alguns sentimentos e pensamentos para as pessoas da obra, por exemplo, que eram pessoas que tinham não tiveram tanta oportunidade de estudar, de interpretar as coisas, de fazer analogias, então eu, ajudava, eu adorava ser esse canal. Eu tinha muita consciência disso, né? E até um cara falou, ah mas para gerar valor tem que aprender a se comunicar. Não necessariamente, cara, você pode ter uma grande ideia e ter um comunicador na sua frente fazendo isso, e você ficar Sim. nos bastidores e você está gerando valor indiretamente do mesmo jeito, não necessariamente estar tá com a cara na frente. Mas todo mundo que tem um coração bom e está conectado com a empresa lá, o Almo Sapiens, oportunidade para gerar valor não falta, ideia também não. Desde que você comece a botar na rua, e muitas vezes a gente, tem, a gente tem uma ideia tão linda, mas ela, às vezes, é só linda, e a pessoa não acha bonito no mercado de trabalho falar sobre isso. Ou no almoço, né? E... mas talvez tem pessoas ali que estejam para falar só estão esperando o primeiro. É igual a gente estar tá namorando com a pessoa e falar, quem vai falar eu te amo primeiro? Eu não vou falar, não. Aí, daqui a pouco, ele não fala. Né? <risos> Mas depois você fala, você tem uma explosão de sentimento. Então, é muito importante a gente estar tá também comunicando para o mundo, que são as pessoas, o que, que a gente quer. Pô, cara, eu sinto que isso tem aqui uma, uma, uma geração de valor se eu fizer essa atividade aqui. E, e você não precisa nem olhar para o mercado de trabalho se já tem alguém fazendo isso, se não tem. Porque o mundo é abundante, tem para todo mundo. Sabe? Quando eu fui fotógrafo e fui para vender quadro e tal, eu olhava os fotógrafos meio que disputando aí, para que. Não fale desse cliente, não diga onde você vai tirar foto, porque senão o cara vai tirar igual. Fala, cara, tem parede para todo mundo, eu sou engenheiro, vá por mim. Eu já levantei muita parede aí, o que não falta é parede para botar quadro, meu amigo. <risos> então fique tranquilo que não vai faltar, sabe? Mas tudo que eu queria era gerar valor, cara. Eu acredito muito nas intenções, assim, sabe? Uma coisa é o cara sair do, do emprego para fazer outra coisa, e no fundo ele tá com outra intenção ali, sabe? Sei lá, não uma vaidade, alguma coisa. Quando você tem intenção genuína, sabe? E todo mundo tem uma oportunidade de gerar valor, todo mundo tem uma habilidade interna, uma coisa que é única ali, porque você vai botar a sua identidade, né? criar uma identidade, a criatividade. Isso está em todo mundo. Mesmo que esteja alguém fazendo uma coisa que você quer fazer parecida, quando você for colocar para você fazer parecida, em algum momento você vai botar a sua identidade naquilo ali. É. E que ótimo, isso não tem... Eu não estou falando somente de hobby como artista, estou falando de você realmente entender que no seu círculo talvez ninguém conheça aquela pessoa que está... Né? E você pode... Muito bem, está falando para aquela pessoa, está comunicando. É, o indivíduo, ele é. Se tem uma lição da natureza, é isso: não tem uma folha igual a outra, né? O meu cabelo não pega no seu, na sua cabeça, ele não vinga. Se tem um recado da natureza, é que, meu amigo, somos único. E o que você tem para oferecer, ninguém tem do seu jeito, e vai tocar pessoas que o outro não tocaria. Agora sim, sabe? Bota o peito para frente e pelo menos experiencia, experimenta aquilo ali. Para que você veja se seu medo. É real também. E talvez não seja, talvez você se surpreenda. Eu nunca imaginei, saindo do meu emprego e querendo aprender inglês na Austrália, que hoje eu ia estar aqui em Florianópolis, me conectando as pessoas que eu mais admirei e que me ajudaram muito no meu processo. Eu ia estar aqui fazendo uma live com você, que você conhece Moca, meu grande amigo. E Sabe, a vida, cara, você está com boas intenções, a vida ela vai se arrumando. Né? São milagres mesmo que acontece, sabe? Eu estava ali hoje, olhando para a galera assim, eu falava, caramba, velho, olha onde eu tô, cara. Que legal isso, Sim. sabe? Onde a vida está me levando? E aí você começa a também ficar um pouco mais tranquilo de entender que você só precisa da sua das suas atitudes genuínas também. Isso eu não estou romantizando não, tá? Mas isso tem que estar à frente de tudo. Eu estou colocando aqui um racional para servir as minhas intenções. Mas a minha intenção tem que estar sempre na frente que... Olha, se, se você tem uma grande ideia, hoje se tem uma coisa fácil é você monetizar esse negócio. Cara, se hoje o um mundo ele tem uma oportunidade de você ganhar dinheiro ajudando as pessoas, esse mundo é hoje. Não é o mundo de 10 anos. Hum. Né? Eu, eu entrei na obra, eu, foi quando eu fui ter internet no celular, em 2010. Hum. Tem 10 anos que eu tive internet no celular. Eu lembro que na empresa que eu trabalhava os caras estavam discutindo se em 2010 é, a gente, a, a Odebrecht no caso, ia, ia estar na internet. Eles estavam discutindo isso no início dos anos 2000, imagina. É. Em 2012 eu tinha, é, eu tinha dados no celular, né, em 2010, 2012 ali. Cara, em 2015 eu estava saindo da empresa, eu tinha um grupo de WhatsApp com pedreiro e carpinteiro. <risos> Então assim, as coisas estão acontecendo, os memes que eles recebiam eram os memes dos meus, os vídeos de política que eles recebiam eram os memes que eu percebia. Hoje você está podendo, se você tem uma grande ideia, você está podendo espalhar isso de forma democrática e gratuita, o que é mais louco que tem. Ah. Ou seja, se tem um lugar hoje no mundo que, é, que, é, que a responsabilidade está no indivíduo, esse lugar é hoje, 2020. Se você não bota a sua ideia na rua, se você não diz o que você pensa da vida e do mundo, é porque você tem um problema, você tem um medo. Você tem uma um possível rejeição que te amedronta. Você tem alguém que não te validou no passado, que, que você lembra disso e não consegue colocar. Mas a experiência e a prática, elas vão diluindo isso, sabe? Porque você sempre vai achar alguém. E o ser humano, ele dá força ao outro ser humano. É uma bateria infinita ali. Hum. Quando você ajuda alguém, quando você está contribuindo com a vida de alguém, só tem uma pessoa que fica mais feliz com a pessoa que está ali com a vida sendo contribuída, que é a pessoa que está doando. Essa pessoa... É a única que é mais feliz com a que está recebendo. Então, assim, você tem a oportunidade de ser essa pessoa. Minimamente, hoje, com uma com duas, como eu comecei a atender pessoas na internet que tinham dúvidas que eu já tinha tido antes, gratuitamente, só para receber dele a grande dúvida dele, o que ele estava pensando, e aquele foi me dando novas ideias, e hoje, pô, olha como a gente está. Isso assim, é... é animal. Que... E o que você falou, para mim, é, é muito importante, porque você trouxe alguns pontos fundamentais de uma jornada que eu acho aparenta ser sustentável de libertação. É porque até agora, eu tô, esses encontros aqui, essas pessoas que eu estou chamando, estou fazendo uma imersão, pés descalços, que é justamente para mostrar um mapa, uma trilha. Não é a única, mas é um caminho. Uhum. É que você onde, Que eu acredito que funcionou para mim, que funciona uhum. para uma galera que eu ajudo hoje, mas que é um caminho de libertação pessoal e profissional, mas que é muito importante ter essa clareza da intenção, que eu chamo do porquê, do propósito, é. do que for, né? mas é, é realmente ter clareza do porquê você está fazendo esse movimento, e depois do porquê, você começar a tangibilizar E como você falou, né hoje em dia é o melhor momento de todos para você ter ferramentas acessíveis e formas de iniciar sem muito investimento, sem muito tempo, sem muita energia, como era no passado, né, você consegue de maneira mais fácil. Se Você levar rapidamente para a execução, porque é lá que a magia acontece que você realmente vai descobrir se a intenção que você botou nesse movimento ela vai se materializar e se você uhum. vai ter aprendizados concretos de que Pô, esse é um caminho que faz sentido. E essa intenção é fundamental porque senão você começa a pular de galho em galho que nem um macaquinho perdido só buscando oportunidades de curto prazo, porque agora o momento é criar isso. Né? É uma palheteria, é um restaurante vegano, é hum. ser afiliado, é vender é um tá curso online grana, e tal. Tá é o que grana. tá dando grana. E aí você vai por uma intenção que não é sustentável, porque para mim uma intenção sustentável, eu gosto de usar muito o Ikigai, que envolve o que você ama fazer, o que você faz bem, o que o mundo precisa, ou seja, conectado com causas e problemas reais. E como você ganha dinheiro com isso, porque precisa ser sustentável, senão vai ser apenas um hobby e não claro. vai, não vai é, te levar para frente. Então, trazer essa intenção, olhando para todas as esferas importantes e, e trazendo uma conexão concreta com a ação, porque senão, para mim, é uma das armadilhas do autoconhecimento, de você ficar eternamente refletindo, fazendo exercícios, visualizando, lendo, fazendo o próximo curso, entrando na próxima mentoria e você não vai para a ação você não supera os medos do julgamento, os medos do fracasso, o medo de não dar certo, todos aqueles medos né, autossabotadores que ficam no seu ouvidinho, uhum. mas é na ação que você tem o maior aprendizado de todos. É lá que informação se transforma em conhecimento e depois em aprendizado, em sabedoria real. Porque quando você executa, você experimenta, não tem nada que substitua, como a gente estava conversando hoje, né, uma, uma experiência, uma vivência, uma imersão, ou uma troca, uma conexão. Né? Então o aprendizado hoje em dia está muito mais voltado para esse tipo de, de, de troca do que você simplesmente, de forma passiva, né, botar mais informação e conhecimento para dentro, tá. porque essa é a grande doença do século, a infobesidade, não tem limite. Né? Você é. pode ficar o dia inteiro <risos> é. recebendo coisas. É, que então, é... pessoas, né? é, no caso, que possam ser curadores, porque tem muita coisa sendo dita, mas nem tudo presta, né? Nem tudo foi verificado, nem tudo, nem tudo ajuda. Então, quando você está aí oferecendo a imersão, a mentoria, então é muito importante assim, também que você se identifique com o interlocutor. Que você escolha uma pessoa que assim, não, eu gostei da linguagem dessa pessoa, né? eu, vou, eu vou aqui. Eu vou aqui, porque eu acabei me tornando uma pessoa que eu, não, que eu procurei e não tive. Quando eu fiz a minha transição, não tinha nada. Não tinha nada, sabe? Eu falo assim, cara, eu preciso de ajuda. <risos> o quanto é importante ter isso? Eu perdi muito tempo e dinheiro também. Eu dei sorte. Né? Dei muita sorte. Mas eu poderia ter feito esse caminho com muito mais assertividade. né Com muito mais tranquilidade. Com muito mais... É... Com muito mais clareza. Se eu tivesse uma pessoa que hoje eu tenho várias. Que eu me inspiro, me identifico e que sigo. Né? É importante cada um ter a sua também. Uhum. Porque tem muita gente, às vezes, falando da mesma coisa. Mas você só se identifica com aquela. Porque a história dela foi a sua história. né uhum. Porque a forma de pensar dele É a sua. Então é legal isso também, né? de você chegar assim, poxa, eu vou entregar a minha transformação, eu vou confiar para essa pessoa. Né? Eu vou experienciar através dela, porque eu estou... Ah, mas eu estou sentindo, eu gosto muito dessa palavra, né? Eu estou sentindo que essa é a pessoa que eu quero entregar o negócio. Então, é, muitas vezes a gente fica num impulso aleatório aqui, poxa, agora eu me empolguei, calma. Né? E por isso que existe, eu... a única coisa que eu gosto da palavra seguidor é isso, é de você pelo menos ter a escolha de seguir alguém de seguir o que a pessoa, você tem essa escolha, não tem mais os cinco canais, Globo, SBT, Bandeira. Hoje você tem escolha, você pode fazer isso propositalmente. Se tem uma coisa que eu gosto é da palavra propósito, é fazer as coisas de propósito, pelo menos, né? Antes do por pôr um propósito específico, mas pelo menos faça de propósito, né? Pô, eu tô seguindo o Ian de propósito, tô ali clicando na imersão dentro de propósito, eu tô me dedicando de propósito, né? E aí eu vou, sabe? E aí eu vou, como você falou, esperar esse ano e vendo, poxa, é por aqui, né? Poxa, olha, abriu uma outra porta, né? E que não é só o Samir, não é só o Ian, tem outras atividades que a gente não oferece, né? Que somos um ser humano integral, né? Oferecemos portas, né? Portas. Então você tem ali um ciclo de mentores ali que você vai... Eu tenho os meus, né? Eu tenho ali meia meia dúzia de pessoas que eu falo assim, cara, de todo mundo que tá aqui, se eu pegar mais que isso eu vou me confundir. <risos> então eu, vou, eu vou abraçar essa galera aqui que eu sei a história, eu já me conectei. Hoje eu tô conhecendo essas pessoas, trabalhando junto com essas pessoas, sabe? Mas o quê? Desde que você vai insistindo ali, né? naquele, naquela linha de pensamento naquela linha de sentimento com aquela pessoa né? e hoje, poxa, que bom que a gente não tem só dois, três mestres no mundo né? mas qualquer pe pessoa que viveu uma experiência que você gostaria de pelo menos saber o que, que ela viveu, tantas pessoas chegam até a gente e falam assim, não sabe. você tem história que com a minha eu só quero saber que o que é que deu né? não necessariamente vai dar para mim né? as histórias de sucesso não necessariamente são replicáveis as de fracasso às vezes são, mas de sucesso é muito individual, mas só de você ter uma referência de vida né? e fala, cara, eu sei o que deu essa pessoa, eu sei o que deu aquela outra aí. Olha, olha como acontece isso te dá uma tranquilidade pra você fazer a sua transformação então, primeira coisa, galera vá ver a história da pessoa e veja a confiança que você tem nela e se jogue pra aprender pra ver o que foi que deu aquilo ali aquilo ali vai te dar uma confiança absurda para você seguir o seu caminho e não é para você seguir os passos da pessoa né? é pra você ver o que que os passos dela deu e você vai ampliar seu repertório e não tem coisa mais maravilhosa do que você saber contar a história. Nem que seja a primeira dos outros. Não, sei o que foi que você conhece, sei o que foi que você mim. Não, você já viu a história do Murilo, você já viu a história do Cadu, você já viu a história... E aí, pelo menos, você sabe contar. E aí, delas, você vai compondo a sua. A partir do momento que você vai tomando segurança pra andar com seus pés ali, descalços, né? Como você fala. Sem se ferir tanto, sem cair numa armadilha. Porque a gente tá falando sobre isso, né? A gente tá reunindo de tudo que... Olha, olha a sua história. L'Oreal, pô, já tentou empreender disso, daquilo e tal. Cara... Você já errou coisas que as pessoas normalmente vão cair em armadilhas também, então por que, que não oferecer isso? Hum. Não, cara, isso aqui é uma armadilha que a galera cai, então cuidado. Né? Só de você ter um, porque a vida é muito aberta quando você sai de um emprego, e você precisa ter uma, senão você perde muita energia. Hum. E a gente tem uma coisa que a gente vai precisar na transformação: é energia. A gente precisa salvar a energia, né? Caminhando, pelo menos apontando o barco na direção certa, e às vezes só limpando assim, porque às vezes não é nem sobre colocar mais coisa no indivíduo, né? Ian? É sobre tirar o que não importa, para pelo menos sobrar algo que tenha realmente valor para se olhar. E isso a gente sabe fazer, né? Porque a gente sabe quanta besteira a gente já imputou na gente que não serve para pôr, nem né? todo mundo acaba fazendo quando sai. Né? De um treino, é tirando sabe? distração para voltar para a essência, né, cara? Exato. A gente se afastou tanto. Quando a gente é criança, a gente é espontânea, a gente é pura essência, a gente é puro presente. E a gente vai botando um monte de camada camada, camada, camada. E quando chega lá na frente. A gente está tão distante né, do, do simples, do, do básico, do, do, do leve, né? E, e é muito mais uma reconexão, um resgate. Né, uhum. que você, como você falou, você não precisa cometer os mesmos erros que muita gente comete ou que as pessoas que você está se espelhando hoje cometeram. Sim, são claro. um atalho, são sabedorias práticas que podem acelerar. né? E você vai aprendendo, desenvolvendo o seu ritmo e fazendo do seu jeito. Exato. Uma coisa que, que eu faço também, que eu acho muito legal que eu peguei do Napoleon Hill, ele, ele fala do, de ter o seu board de conselheiros imaginável. Uhum. É, então, você, você escolhe pessoas que você admira, próximas ou distantes, e você vai criar momentos de reflexão onde todas elas vão estar sentadas, você vai ter ângulos de vista diferentes, e você vai ter um diálogo com eles para, mesmo que você não tenha uma pessoa real ali trocando com você, só o ato de refletir, botar intenções e, e trazer... Né, um, uma, um ângulo de vista diferente do que apenas o seu, ali, já uhum. vai te ajudar bastante. Então, eu tenho o meu, que tem, tem uma galera, desde Sêneca a Leonardo <risos> da Vinci a Tim Ferriss. Então, uhum. você vai trazendo pessoas e até seres, entidades, se você quiser. Eu trouxe uhum. o meu, eu trouxe Gaia também, sabe, para representar ali. Uhum. Então, é, isso daí me ajuda muito, porque não adianta, né? A sabedoria está em todos uhum. os locais inclusive em pessoas que já passaram por caminhos que você admira que você acredita que faça sentido para você então é, de baixo do lado de cima do que for você sempre tem a aprender né eu nunca eu nunca a gente tem atalhos cara a gente é. tem atalhos a gente não tem todo o tempo do mundo a gente não tem todo o dinheiro do mundo para ficar tentando né? a gente não tem toda a paciência do mundo que bom que tem atalhos hoje e não no atalhos de no sentido de cortar caminho somente mas no sentido de sabe cara a gente não tem tempo para perder a gente é, tem que fazer o máximo desse tempo né Sabe que bom que tem alguém para me dizer que já que eu não preciso ir para lá e para cá dar esse rolê todo para chegar aqui, pô. Primeiro que tudo que você tá pensando de dúvida, alguém já pensou? É. Há 2500 anos atrás já tinha gente conversando do que você tá com dúvida aí. É. Sabe? Num lugar que não tinha nada. Só tinha uns pilares de mármore lá, e a galera sentada no meio. Não sei, assim, é só visitar o que o cara fez. E aí o cara tem vários livros difíceis, cara, tem um cara aí que já tá dizendo o que importa de tantas linhas de pensamento que existem. E aí vai ter uma hora que você vai escolher as suas, e fala, pô, isso aqui não faz sentido, não faz sentido, não faz sentido, não faz sentido. Mas você não tem tempo de ler toda a filosofia. Você não vai fazer quatro anos de faculdade. Você não vai pegar o livro Ética de Spinoza, Genealogia de Amoral de Nietzsche e... Cara, vai nem entender nada. Entendeu? Então, tem muito facilitador aí, tradutores de conhecimento. E conhecimento e referência são atalhos que você precisa para falar, é isso aqui. Ou pelo menos para começar, sabe? Então, que bom que tem essas pessoas. Nossa senhora, eu sou muito feliz não só de ser um aí conhecer várias como você também. Perfeito, muito bom. Samir, me conta agora, o que que pés descalços representa pra ti? Cara, é engraçado que no caminho de Santiago, eu encontrei um cara que tava fazendo o caminho de Santiago descalço. O nome dele era Tamino, um suíço. E eu olhava pra ele toda vez, eu fotografei muito ele andando de pés descalço. E aí no outro dia, que a gente dormia num lugar, ele dormia em outro e tal, quando eu ia olhar, ele tava na minha frente de novo. E eu lá com meu tênis, outra bucha, adidas, coxa não sei o que lá, eu... Eu não, o caminho não tá na minha frente não Eu ia lá, passava por ele, dava um bom dia e ia embora. No outro dia ele na minha frente de novo. Eu falei, rapaz, vou perguntar que diabo que esse cara tá fazendo. Andando descalço no caminho de 800 quilômetros, 30 dias, de cascalho, andando 10 horas por dia. E ele falou assim, Samir, é, eu era vendedor do eBay. Eu trabalhava muito. E quando eu saí dali, eu percebi, eu fui no médico, porque eu tava com, o médico disse que eu estava com dificuldade de ter atenção, porque eu olhava muitas telas ao mesmo tempo, eu não focava. E aí, ele chegou para mim e disse assim: Eu tô andando de, de pé descalço porque eu preciso olhar para cada passo que eu tô dando. E eu não vou aprender a ter foco com ritalina e sim com o meu corpo aqui. E aquilo foi minha sabedoria tão grande, né? Teve uma escola que eu. Toda vez que eu ia visitar, não dava certo, chamada Barefoot College, lá na Índia. E é justamente a escola dos pés descalços. Você tem que ir para essa porra, né? Você tem que fazer um dia lá um reality show nesse negócio. Eu vou pra você. <risos> e a minha casa. Mas assim, pé descalço para mim é, significa isso, sabe? É você tá nu, sabe, você tá realmente disposto, você tá realmente ali se jogando em algo para que você tenha atenção no seu devagar e divagando na vida, sabe, e aos poucos você se compondo de novo, sabe, você ir botando de repente uma sandália, você ir construindo de novo, sabe, as suas unhas, sabe, mas pé descalço pra mim é recomeço, eu no caminho de Santiago, inclusive, eu era muito expulso dos lugares que eu só andava sem camisa e descalço, que a galera me tirava do negócio. Que eu sempre andei. E tá no frio aqui em Florianópolis, pra mim, é um suplício, porque eu odeio ficar com muita coisa, sabe? É um trabalho retado. Então, é, esse, eu acho que a gente não precisa de religião ou nada do tipo pra gente se religar às coisas. Às vezes, só um pé descalço, se você sentir, já é um ótimo começo. Do que você, às vezes, todo imperiquetado pra um lugar que, supostamente, tem que te religar com todo. Sabe? Então, o, a gente levou a vida, nesse negócio de penso, logo existe. a gente levou a vida direto pra cabeça, passando batido pelo corpo, uhum. sabe? A gente acha que a vida só existe na mente, então, é, pés descalço para mim significa você dar valor ao corpo, ao sentir, sabe? Antes de você levar tudo pra cabeça, mas você sentir cada passo que você tá dando, porque tudo que você tá fazendo, cara, não é para chegar a lugar nenhum, né? É para você realmente, assim, não ficar à deriva, apontar o barco a direção certa e curtir a navegação. Porque se você sabe pra onde você tá indo, cara, você não vai se importar muito se tem uma onda gigante na frente, se vai ter um banco de areia, sabe? Mas, assim, se preocupe muito em apontar, porque a paisagem é bonita pra caramba. Fenomenal, meu rei. Caralho. Muito boa. Valeu, Muito foi boa, boa a conversa. Porra, foi mágico. Obrigado. Mágico. Então, meu rei, obrigado novamente pela presença. Foi, oh, foi animal, animal honra. cara. Amei. Uma honra. Vou transformar foi isso daqui em podcast, vou fazer um monte de coisa, porque <risos> foi muito bonito. Foi muito ah, bonito. Gente. Obrigado por compartilhar, cara. Conte comigo sempre. Você foi uma das gratas surpresas aí da pandemia do 2020, sendo surpreendente para todos. E tamo aí. Tamo junto. Quero jogar o um vôlei com você, viu, cara? Pô, é, vamos bater a polinha a encontrou aí. Porque foi o meu esporte favorito aí durante a vida inteira. Então, tem tempo aí Ótimo. que a gente faz isso. Muito bom. Obrigado, meu rei. Foi foda. Já. Obrigado, galera aí, a todo mundo, as perguntas. E seguimos na jornada aí. Muito que vamos, hein? Obrigado. Beijo, E aí, curtiu esse bate-papo com o Samir? Animal, né? Cara, meu irmão, ele abre a boca para falar algo. Você tem que parar tudo, observar e bater palma porque é foda, então espero que você tenha curtido, foi muito bom aqui do meu lado, eu adorei esse bate papo com ele, e se você gosta de outras histórias como a do Samir, né, dá uma olhada aqui nos outros episódios do life Hacker Talks porque tem muitos outros life hackers que vem se questionando e vem trazendo aí uma série de aprendizados concretos de novas formas de pensar, novas formas de agir, e se você precisar de ajuda também num momento aí de reinvenção de libertação pessoal e libertação profissional, conta comigo. Dá uma olhada aí na descrição, que tem vários formatos que você pode explorar e de repente num deles eu posso te ajudar, beleza? Conta comigo e até a próxima!